Está precisando de seguro para sua moto? Chame agora mesmo o corretor Diogo Fernandes e faça já sua cotação. Ele tem os melhores planos para você. E aí família, beleza? Eu sou o Diogo 011, no vídeo de hoje eu quero falar para você 5 motos para você comprar, gastando até 20 mil reais, tá? É o seguinte, eu vou falar as 5 motos, vou falar de umas marcas diferentes também, tá? Para não falar só as 5 motos da Honda. Então acompanha esse vídeo até o final, deixa o like para fortalecer. E eu quero que você comenta nele, nesse vídeo, qual moto você compraria na faixa dos 20 mil reais, tá? É, todas as motos que eu vou falar nesse vídeo de hoje, são motos zero quilômetro É claro que se você for comprar uma moto usada, tem outros modelos Mas as motos que eu vou falar, são todas zero quilômetro, fechou? E são tudo moto top pra você comprar Seguinte família, primeira moto, custando aí na faixa dos 19 mil reais é a FZ 15 da Yamaha. Família, é uma moto muito boa. A FZ 15, comenta aqui quanto está custando ela a, a, aí na sua cidade. Está custando qual o valor? A FZ 15 é uma moto muito completa. A iluminação dela já é full LED. A moto é econômica. Tem motor de 150 cilindradas A moto ela tem painel digital Indicador de marcha Marca a rotação do motor Gasolina A moto ela é bem top tá moto confortável Uma excelente moto para você Usar aí pro dia a dia Pra ir trabalhar Pra tirar um lazer É uma moto que vem Com design bem bonito também eu particularmente achei ela bonita A FZ15 O que, que vocês acham? Ela é bonita ou não? Em segundo lugar, família Vem a concorrente dela Titã 160 Essa moto que eu estou dirigindo aqui, tá? Ela está custando aqui na minha cidade Por volta de 20 mil reais Quanto está custando aí na sua cidade? Tem pessoal que tá está falando que ela está custando até 22 Na loja Dependendo aí do estado A Titã é uma moto excelente, é a dia aí do, do brasileiro, é a moto que mais vende. É uma moto que o preço dela, pelo que ela entrega, tá caro. É, deveria ter mais acessórios pelo valor dela, igual a FZ15 tem, né? A FZ15 é bem mais completa do que a Titan. Mas a Titan é uma moto com design muito top. O pessoal gosta bastante. Moto econômica aí, faz mais de 40 km por litro, tem o painel digital também, painel blackout, marca rotação do motor, gasolina, horário, também é completinho, só não tem indicador de marcha, tá? É, a moto ela é muito boa pro dia a dia, tem 160 cilindradas, tem 14.9 cavalos, no álcool 15.1. Na gasolina ela tem um motor um pouco mais forte que a da FZ15, então ela anda mais, dá pra você pegar uma estrada e andar mais seguro com ela. Chega aí na velocidade máxima de 142, 143 km por hora de painel, tá? Mas é uma velocidade que dá pra você andar na estrada aí tranquilo. Por isso ela é aquele dia do brasileiro, né? E a pessoa, a moto também ela é muito boa pra quem gosta de dar grau. Essa moto aqui, ela ergue muito fácil A frente dela, ela é uma moto bem leve Bem maneira para dirigir no trânsito Então, em segundo lugar, é a 160 Beleza? Terceira moto, família É a PCX 160 Só que é o um modelo CBS a, a PCX tem três modelos Freio CBS Que está custando aí Por volta dos 20 mil reais Quanto está custando aí na sua cidade? A freio ABS e a PCX DLX Tem três modelos, a mais barato Tá na faixa dos 20 mil Que é a PCX 160 UBS é, UBS não, CBS tá? É a moto muito boa, a moto scooter Pessoal que mora em Cidade Grande adora ela Porque é uma moto com potência boa Rápida no trânsito É uma scooter, então ela tem Aquela porta-treco debaixo do do banco, tem onde você guardar o capacete Você levanta o banco da moto e guarda as coisas Guarda mochila, guarda Capacete, guarda as coisas Que você tiver debaixo do banco da moto É bem útil Para o dia a dia, né? Para você fazer, guardar as coisas Como na minha moto Por exemplo, não tem onde guardar Eu utilizo uma redinha Aqui no banco de trás Mas a scooter ela já tem o lugar próprio para guardar as coisas, né? É muito bom, o pessoal gosta bastante disso. A moto tem iluminação full LED, bem bonita a iluminação dela, a princípio, o painel dela também é em LED, bem bonito o painel dela, só não tem é, indicador de rotação do motor. Nessa modelo que é freio CBS, tá? É, ela tem freio a disco somente na dianteira. É uma moto muito top O pessoal gosta bastante da PCX Essa agora que ela vem com motor 160 A moto já era boa, ficou melhor ainda Em quarta posição família Quarta moto Que você pode comprar aí gastar até 20 mil reais É a DR 160 da How Jui. Essa é uma moto Que quando lançou o pessoal falou muito sobre ela é, é difícil ver essa moto na rua por causa da marca. É uma moto boa, tem muitos acessórios, a moto é full LED. É uma moto econômica, é uma moto bonita, ela tem até DRL de LED na frente, tá? Painel digital, indicador de marcha. É uma moto bonita, só que ela não teve muito, muita aceitação, é, muito provavelmente por causa do pós-venda. A Roadway não tem muitas concessionárias Aqui no No Brasil Então já dificulta a compra Esse é um dos motivos Pós-venda dela também para você encontrar peças Também não vai ser tão fácil para você achar peças de reposição E o brasileiro gosta mais de, de moto Da Honda, né São as, as mais vendidas 80% das motos aí vendidas no Brasil É tudo Honda Aí mais ou menos uns 10, 15% é Yamaha E os 5% que sobra É BMW é Suzuki How doing É os 5% aí que sobra Na proporção, tá Mas a DK DR, falei errado DR 160 É uma opção de compra também Custando aí por volta de 19 mil reais. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta Deixa aí sua opinião, você compraria Uma DR 160 E 20 mil reais ou compraria outra moto? E qual moto você compraria? Fala aí, que eu quero saber, tá? E em quinto e último lugar, família Tem A Fã 160 da Honda Ela é bem parecida com a Titan tá? Ela só tem alguns acessórios a menos, Como por exemplo O painel da Fã Não é painel blackout A questão as carenagens dela é diferente, as cores dela é diferente, mas basicamente é, a mecânica é exatamente a mesma, a posição de pilotagem é tudo exatamente igual a Titan, tá? Ela só é uma opção um pouco mais barato, que você vai pagar aí por volta de 18 mil reais, 19 mil reais, dependendo da sua região, tá? Mas é uma opção de compra também, o pessoal adora a fã 160 é a moto muito boa tem os mesmos as mesmas qualidades que a Titan, né moto ágil no trânsito moto fácil de vender de, de, de, de revender a moto caso você queira trocar você abre a boca para vender a fã você acha vários comprador todo mundo quer fã é uma moto fácil de revenda perde pouco valor é uma moto que você vai comprar caro Mas vai vender caro também É um ponto positivo isso a moto não desvalorizar muito É boa no trânsito E é isso, família Tem outras motos aí Até 20 mil reais Ai, começou a chover Corre, agora corre Tem outras motos aí, família Mas aí vocês comentam aí Deixa nos comentários qual moto Você pegaria até com 20 mil reais Fechou? Eu vou correr pro posto de gasolina Tá chovendo aqui, tô me molhando É marcha pra não tomar chuva Tamo junto família Desculpa aí esses dias, esses dias Que eu não postei vídeo por causa da chuva Toda hora chove aqui na minha cidade É incrível, não consigo gravar Ontem eu gravei pra vocês Deu bug na, no som Da gravação Então tô, tô, tô, tô tendo que regravar Esse vídeo pra vocês, fechou? Então sempre que tá acontecendo um problema aí Mas deixa o likezão Tamo junto família, é nóis é marcha